Olá pessoal, tudo bem? Isael Martins aqui. Como fazer o seu saque na corretora Exness? Seja muito bem-vindo aqui. A mais um vídeo do nosso canal Crypto Space Marketing. Dá um like, se inscreva no canal. que A gente está trazendo um conteúdo legal ah, para aqueles que querem explorar o mundo aí dos investimentos do trade da, dos robôs né do Forex trade e no caso de hoje eu quero mostrar para vocês como essa corretora fantástica ótima muito boa que você pode operar em reais ou em dólares e sacar direto para tua conta bancária você pode então até resultados fantásticos a, se você né, tiver operando manual ou até mesmo com o robô como no exemplo aqui, o nosso Freedom Pro mais o gerenciador, veja na descrição também informações sobre ele, como você pode adquirir o seu e ter resultados como esses aqui, que eu vou te mostrar agora em setembro de lucros de 1570.05. 1570, em outubro de 1361 e novembro de 710, ok. Então, essa é a performance. Um estou fazendo um resumo, né? Rápido geral dos últimos três meses: os lucros e as porcentagens, tá? Para você ter uma noção de quanto esse robô Freedom Pro, mais gerenciador, a ah, tem feito. Ok, muito bem. Então, vamos para o nosso vídeo aqui e como você vai fazer o seu saque. Tá? Uma estratégia legal que você pode fazer tá essa é minha conta de operação ela está sendo operada Olha eu vejo aqui 1420 Ok eu venho, venho aqui no robô e eu arrasto aqui para vocês verem 1420 conta real tá conta real vou arrastar aqui eu estou na estou na VPS da Exness. você tem VPS gratuita vou repetir VPS gratuita para depósitos de 500 dólares bancas de 500 dólares é, é, conta nesse Real 4, ok? Vou minimizar aqui. Então, essa é minha conta. E à medida que eu vou ganhando os lucros aqui, eu posso retirar daqui e guardar numa outra conta que não está em operação uma conta que você quer poupar, que você quer a, a, a, é, poupar um dinheiro ali para tua família ou para você, né? Você quer tirar os lucros ali do risco da conta de operação, você abre uma subconta, né? Uma outra conta, e você vai jogando aqui para ir. Guardando e a ah, separando os seus lucros é uma estratégia minha que eu estou aplicando. Ou eu poderia retirar fazer saque direto da conta de operação sem problema nenhum. Ok, então a ah, hoje, depois vocês podem ver ah, aqui abaixo, okay, na descrição do vídeo, pegar o link do seu cadastro aqui na Exnest também. Valida com o seu a sua CNH e um comprovante de residência, mas só com a CNH você já tem um limite aí de depósito de operação. Ok, então, muito interessante. E a ah, eles têm um a possui também um simples ah, sistema de parceria. Tá, você pode ter o seu próprio link, enviar para os seus amigos e obter uma pequena porcentagem das operações deles. Ok. Muito bacana, acho que não é uma coisa absurda, é uma coisa pequena, mas vai acumulando aí, né, eu já tenho aí em torno de mais ou menos 36 clientes, né, mais ou menos, ah, acho que são, ah, são, tem vários cadastros, mas poucos realmente ativos, né, são esses aqui. Ok? você vai acumulando aí uma pequena porcentagem do que eles operarem. Pega o meu link abaixo, depois você pega o seu e também pode distribuir para os seus amigos. Vamos para o saque então. O saque aqui é feito da seguinte forma. Eu vou aqui de, na conta da onde eu quero retirar e eu clico em retirar. Após clicar em retirar, eu vou então estar tá, é, sacando pelo mesmo meio que você depositou o dinheiro aqui. Foi por boleto? Foi. Então você saca assim para a conta bancária. Se você depositou por alguma desses outros sistemas, né, Teller, né, Spreo, Perfect Money, então você saca direto para esses lugares também. Então como o meu foi conta bancária, eu vou clicar aqui, eu vou clicar aqui o, o, o montante, tá? montante que eu vou estar sacando é esse aqui que eu vou eu vou ver aqui 153 retirar, tá? 153,47 via banco 153,47, tá? E aí eu vou clicar então em seguinte, OK? Vou clicar em seguinte e vou Observar aqui o número da conta, da onde eu estou tirando, 10,95, é exatamente isso. Em BRL, ou seja, para minha conta bancária. E, a, e quando eu apertar em seguinte, vai vir um código no meu celular para liberação desse, desse pagamento. Okay? Então, seguinte, perdão, agora isso, um código para ser liberado. Então, eu vou abrir aqui o meu celular e vou digitar aqui. Muito bem. E aí vou confirmar levantamento. Ele aparece uma mensagem ali, mas não precisa se preocupar, tá bom? Depois eu coloco o meu CPF. Ok? O número do banco. O nome do banco, né? No caso aqui, eles conseguem enviar para a conta Inter, tá? O código da agência. O número da conta, Ok. Eu só vou ver, pausar para verificar se esse é o número mesmo e eu já volto aqui. Isso mesmo, tá bom? Vou aqui. E o tipo de conta, você vai escolher o último, Savings. Tá? É esse que você vai escolher, Ok. Após ter concluído os dados, tudo certinho, ok, você vai então clicar em confirmar. Que o CPF, tá errado aqui o CPF. Tá, cuidado para não digitar errado, digitei correto agora o meu CPF. E, então, confira os dados certinho e confirma aqui. Pronto, seus fundos estão chegando, ok? Então, aqui os, os, os fundos estão chegando, estão vindo. Agora são 9,40, né? Ah, pela minha experiência ah, dos últimos saques, eu saco as 9,40, e à tarde do mesmo dia, do dia 15, à tarde, mais ou menos umas duas horas da tarde, entre uma e duas horas da tarde, está caindo já na minha conta, ok? Essa é a experiência. Porém, eles têm até 48 horas para te uh, pagar na sua conta bancária. Muito bem, se esse vídeo foi útil para você, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com quem usa a né para que eles possam saber como fazer esse saque. Ok e venha conhecer então também o nosso robô trader operando 100% no automático para você obtendo lucros fantásticos.